Fala, rapaziada! Mais um Duete do Mundo começando pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre as mentiras que te contam antes de você ir pra Austrália, né, Murilovski? É isso aí, vamos falar. Muito bom. É... Murilovski, qual, qual a uma, qual maior mentira que, que te contaram? Antes, antes da gente chegar nesse, nesse tópico aí que a gente colocou, né, na... É. Na nossa pauta de hoje, porque agora a gente tem pauta, né, gente? A gente hoje, hoje a gente tem pauta, feito pela nossa querida diretora de marketing, Ana Paula Abuso, o amor da minha vida. A gente tem agora pautas para falar nos vídeos, que é uma coisa que a gente nunca teve, eu nunca é, tive pauta. É, só falta a gente fazer aquele papelzinho igual do, do Faustão, que tem o logo <risos> da Tise atrás. É Isso. Que o Faustão não usa mais, ele amassa tudo. Mas a gente pode fazer um Isso, a gente, gente faz um com um, um pauta. E aí a Cissa veio participar do vídeo também, ela tá aqui super animada, como vocês podem perceber. Pra que animadaça é pra fazer o um vídeo, né Passear. Ah, passear você quer, né? Ah, vamos falar das mentiras. Então, qual foi a maior mentira, Murilo? Que, que você acha que te contaram quando foi pra Austrália, cara? Que a Austrália era na Europa, né? <risos> <risos> que eu pagava em euro. Pagava em euro? É, é, nem tinha euro ainda quando As eu fui. As pessoas falaram pra você que tinha canguru na rua quando você foi pra Austrália? Falaram. Então, essa é a primeira mentira que a gente vai falar. Fica comigo, tia <risos> A primeira coisa é que, cara, não, não tem canguru na rua. Não tem. Né? Não As tem. pessoas, elas, elas falam, tá, mas a gente vai chegar lá, lá em Brisbane, lá em Sydney, em Melbourne. É Melbourne. E, em Melbourne. E, e vai achar que tem, que tem canguru na rua e não tem, né? Não tem, não tem. É, meu, é uma cidade grande. É a mesma coisa que você falar que vai vir pra São Paulo e vai ver macaco. Onde eu moro tem na, Mas você não mora em São Paulo, você mora no é, interior. Eu moro em Cali é Calicuí, a mesma né? coisa na Austrália. Você vai para os interiores dos interiores próximos dos desertos, você vai ver canguru, obviamente. Mas não no centro da cidade. Não no centro da cidade. Isso você não vai ver. Você não vai ver canguru no centro da cidade, né? Então, essa, essa é a primeira mentira aí que o pessoal conta. E que é uma mentira que não é verdade, né, cara? Então, é uma mentira que não é verdade. É uma então, mentira que realmente é não é verdade. Primeiro mito que foi desmistificado primeiro por nós da pelos Travel. Mythbusters. Mythbusters brasileiros. brasileiros. Vamos lá. A, a segunda mentira que contou pra você, já seguindo o nosso script, né? Que a gente yeah. fez aqui hoje. O partner pode trabalhar 40 horas. Isso é verdade? Isso é mentira. É mentira. Isso é uma grande de uma mentira. É. Vamos desmistificar isso para vocês agora. O que é o partner, né? Que que é o partner? Primeiro que é o partner, né? O partner ele é ou ela é a pessoa que está acompanhando o estudante principal, né? Então se ele está acompanhando o estudante principal, quer dizer que ele tem os mesmos direitos e obrigações o estudante principal. Ou seja, enquanto você está no seu período de estudos, o seu partner, a sua esposa ou o seu marido, não podem trabalhar mais de 20 horas por semana ou 40 horas quinzenais, né? Então, a regra vale para os dois. Agora, enquanto os dois estiverem de férias, no um período de férias da escola, onde vocês não estão mais estudando, é isso que significam as férias, né? Ah, os dois podem trabalhar 40 horas por semana ou 80 horas por quinzena. Então, se alguém te falou que o partner pode trabalhar 40 horas, é mentira, mentira é, querido mentira. mentira, a não ser salvos alguns tipos de curso, mas a gente está falando de mestrado de pós-graduação de outros tipos de curso, que aí dependendo do que você for fazer, aí sim os dois podem trabalhar full time, 40 horas por semana, porém, Exato. como a maioria dos brasileiros está indo para a Austrália para fazer um curso profissionalizante, um VET ou um General English, a regra vale para os dois cursos onde o partner não pode trabalhar 40 horas enquanto o estudante principal está estudando então, vamos lá, Ô, qual, é? qual que é a terceira, terceira mentira, mentira. Me terceira, me que conta, Brilowski? Não vão pedir comprovação financeira. Ou a comprovação financeira pode ser feita pelo tio, pela prima, pelo. Não, pelo vizinho pelo tio da sua prima. Isso... Pelo tio da prima. Tio é verdade, da prima. É eu, eu não sei ler, gente. Desculpa. <risos> É tá escrito em inglês. É por isso que a gente tem uma pauta... Né? É, para a gente aprender a ler. Então, gente, quando eu, quando eu, quando eu já falei isso em outros vídeos, que o Brasil, antigamente, há uns meses atrás, quase um ano atrás, lá atrás, tinha sido considerado um país de nível 1. Isso mudou, né? Onde um país de nível 1 pode ser que eles não peçam a comprovação financeira na hora da aplicação do seu visto. Mas isso não quer dizer que isso é uma via de regras, inclusive para hoje, tá? O Brasil voltou a ser nível 2, infelizmente... Né? então trazemos notícias aí em primeira mão para vocês que o Brasil infelizmente voltou a ser um país de nível 2 uh, e por ser um país de nível 2 é exigida a comprovação financeira existem alguns casos onde a migração pode vir e falar não, esse cara aqui está legal, essa menina está legal, não vou pedir né? mas qualquer pessoa que falar para você que não pede a comprovação financeira fuja, corre dessa pessoa porque está totalmente errada essa informação exatamente, e, e tirando só lembrando pessoal que o Brasil está em nível 2 por causa de quem? Por causa de nós brasileiros. nós, brasileiros. Olha que beleza. Exatamente. Muito parabéns. Parabéns pra vocês, queridos. Parabéns. Muito obrigado. <risos> e a questão de comprovar com o tio da prima, do cachorro, de não sei o quê. Tipo, cara, a comprovação financeira tem que ser parentes próximos, tá? Então, lembrando sempre disso, devem ser com parentes próximos. Então, o negócio de comprovar financeira com o tio rico, que é pai da minha prima, não funciona, entendeu? Então, ó, pai, mãe, vovô, tio, tia, irmãos dos seus pais, né? Ah, seus irmãos, irmãs, é, sua mulher e seu marido. Então, essas pessoas que são próximas, né? Pessoas Exato. familiares próximas. Não tentem fazer comprovação financeira com o tio de não sei quem, que é de quinto grau da família, que não vai dar muito certo, tá? Então, essa, esses são outros. Duas, duas mentiras, na verdade, não. dentro de uma, né? É um Exato. dois em um aí de uma das mentiras que te contam da Austrália que não precisa de comprovação financeira, precisa sim e que o tio da tua prima, do teu primo pode comprovar para você, não Exatamente. pode. Exatamente. Vamos para a nossa quarta mentira do dia. Que é... Ir de turista e renovar para estudante na Austrália é mais fácil, né? Isso, é, essa, isso também. Olha, eu vou falar que tem muita gente que fala isso, viu, no mercado. Muita é, gente. Se alguém te fala isso, tipo, ah, <risos> o seu perfil não é muito bom para você ir de estudante, mas vai de turista e lá você consegue renovar. Exatamente. O que, que você vai fazer pela Austrália como turista? Você vai passear. Ah, ela não fez agora. Vai agora. passear? Você vai só passear de turista na Austrália. Olha lá. Olha lá. passear? Falou de passear. Vai sair assista. até a respiração dela no microfone. <risos> <risos> então, se você tá indo de turista a Austrália e você tem planos de virar estudante, você já não vá como turista, vá como estudante. Sempre tentar fazer a coisa certa. A gente tenta sair do Brasil para sair do jeitinho brasileiro, né? É, mas o e, jeitinho é, brasileiro nunca sai do nunca brasileiro. Sai, né? Exatamente, né? Se você tá pensando em ir como estudante, não vá como turista e tente renovar depois lá, porque a imigração vai pegar, vai dar ruim para você. Então já faz a coisa certa antes de você ir, beleza? Procure o visto certo para finalidade certa que você tá buscando. E não tem como trabalhar legalmente no seu visto de turismo. Então, se você tá pensando em trabalhar, tá pensando em estudar mais que isso, já vai com o visto certo. Valeu? Gente, Agora a mentira mais mentirosa de todas as mentiras da Austrália. Essa é muito mentira. Essa é muito mentira. Ó, oh, você que está assistindo esse vídeo, mude sua cabeça. Agora, já. com a Too Easy Travel. Mude já. Mude já a sua cabeça. Produção, coloca uma trilha sonora. Sydney tem mais emprego. O que, que você acha dessa, dessa afirmação, Murilov? Eu acho que ela, ela é certa, porém errada ao mesmo tempo. Né? Porque tem mais emprego? Tem, mas lógico, tem porque gente? tem 5 milhões e meio de habitantes. Exatamente. É, né? Então tem mais emprego, mas tem muito mais gente para concorrer Procurando com as coisas... Mais. Né? então esse negócio de ah, eu tô indo para Sydney porque Sydney tem mais emprego minha agência falou que Sydney é um lugar que tem muito mais é mais emprego, fácil de arrumar é emprego. mais fácil de arrumar emprego isso é totalmente mentira qualquer cidade que você for da Austrália tem uma gama de empregos enorme tá é muito mais questão de você buscar procurar bater de porta em porta eu já falei isso em vários vídeos tá Exato. então não se enganem com a ilusão de que Sydney é a melhor cidade para você porque ela tem mais empregos tá Melbourne também tem Brisbane também tem Gold Coast Cairns Darwin Perth Qualquer uma delas vai ter também opções de emprego para vocês. E mais uma mentira bônus aí para vocês, pra a gente finalizar esse vídeo, né, em grande estilo. Essa é muito boa. É engraçado que assim, as pessoas perguntam de verdade sobre os bichos venenosos e perigosos que podem te matar na Austrália, né? Apesar de você ter um dos pássaros, o único pássaro que pode te matar, um, que pode matar um ser humano, ele está na Austrália, né? Que Isso. é o cassowary. Deus. É, meu. Mas ele não fica nos grandes centros, você vai ver o cassowary em zoológicos, né? a não ser que você vá realmente né pro meio do deserto australiano, talvez você veja um Castle Warrior, não sei, mas talvez aranhas, seja a última coisa que você vai ver na sua vida se você vê um castor na, na no, no wild, vai ser a última coisa que você vai ver na sua vida, então guarde este momento para todo sempre assim, entendeu tira uma selfie, tira uma selfie com o castor antes de você morrer é, não se preocupem, tá? Assim, a, a, muita gente pergunta mesmo sobre as aranhas, sobre as baratas, sobre os bichos que vêm na Austrália. Vocês não precisam se preocupar com esse tipo de coisa, porque os bichos que matam mesmo são os pequenininhos, as aranhas que vocês não veem. Então, não se preocupem Nossa, com isso. Super de boa. Não, se é mas uma Você, Vocês lá. não vão saber, mas pode ser que vocês durmam e acordem mortos. Assim, não se preocupem. Não, sem brincadeira As aranhas, elas não são, elas não são Bichos que vão te matar assim. Inclusive os australianos, eles são muito acostumados A terem aranhas, esses bichos Em casa eles só pegam os bichos e tiram assim. Eles nem, não matam os bichinhos porque eles realmente não fazem mal nenhum, eles só convivem em, em sociedade em paz. com os humanos é. em paz. Então, não precisamos se preocupar, tá? Nesse tipo de bicho que mata, etc. Eles ficam em cidades muito remotas na Austrália, no meio do deserto, sabe? Coisas que vocês não vão conhecer. Se vocês conhecerem, tomem cuidado, mas vocês não vão conhecer, beleza? Então, essa é mais uma mentira que contou pra vocês que a Austrália tem muito bicho que pode te matar. Isso a gente tá falando de cidades grandes, gente. Não tem esse tipo de coisa em cidades grandes, tá? Então... É isso. É né? isso. Se você quer saber de mais mentiras da Austrália também, deixem suas, seus textinhos aí embaixo, suas questões. Comentem. Comentem comente aí o que vocês querem saber. Se você quer fazer intercâmbio para esse país maravilhoso da Austrália, também manda e-mail para a gente no info travel.com e a gente vai falar com vocês e explicar mais sobre o seu intercâmbio, sobre as suas dúvidas, sobre os bichos, sobre as mentiras e verdades sobre esse país. Te dar orçamento, mandar você ir para a Austrália. Chamar você para tomar país. uma cerveja. Isso tudo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Mas compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E, e... até o próximo vídeo. Check it out. Tchau.